Qual foi o máximo de, de AdSense que você já fez no um mês, na vida? Juntando março. tudo. Cara, o máximo eu, foi o eu fiz mês passado. É? é? Ah, então é um negócio que tá aumentando. Não que tá aumentando. Ele... Mês passado, a gente tá em abril? Foi é, março, mês, março, março, março. Ele não aumenta sem parar, né? Tem mês que dá ruim, mas ele sempre, sempre quando aumenta, aumenta mais do que normal. É. E foi... Foi 30, 36 mil dólares. Qual foi o máximo de, de adcentro que você já fez no mês, na vida? Juntando março. tudo. Cara, o máximo é. Foi, eu fiz mês passado. É? é. Ah, então é um negócio que tá aumentando. Não que tá aumentando. Ele. Mês passado. A gente tá em abril? Foi março, é, foi março, março, março. Ele não aumenta sem parar, né? Tem meses que dá ruim, mas ele sempre, sempre...